A simples ideia de que Michele Bolsonaro seja criminosa é completamente surreal. Nós, da direita, temos plena consciência disso. Mas nós estamos lidando com pessoas que são capazes de qualquer coisa para se manterem no poder. Porque essa perseguição à é família do Bolsonaro. Nós somos capazes de aguentar qualquer coisa. Mas quando mexem com nossa família, mostra o quão baixo são esses caras. Então vamos entender o que está acontecendo. Tem a história do auxiliar do Bolsonaro. Tudo começou com uma tentativa de golpe. Eles queriam aplicar um golpe, um golpe. Como isso não colou, aí eles vão no denominador comum. Ah, o que, que é então? Eles ficaram ricos. Eles tinham dinheiro no bolso. E aí, desde... Alguns dias atrás, as notícias são focadas nisso daqui. Auxiliares de Bolsonaro na mira da Polícia Federal multiplicaram ganhos em viagens aos Estados Unidos. Diárias e passagens aéreas de quatro investigados custaram 467 mil reais aos cofres públicos. Quando o Lula está lá gastando dezenas de milhões de reais, ninguém se importa com isso, não é mesmo? Aí vamos à narrativa de hoje. Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo de Cid para Michele Bolsonaro. Caiu, os bolsonaros caíram, a corrupção, não sei o que. Faz alguma ideia do que está acontecendo, alguma ideia de quão estúpido isso é, mas eles não estão nem aí, certo? Investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de um esquema de desvio de recursos e rachadinha no Palácio do Planalto Sob a gestão de Jair Bolsonaro Lembra daquela história que ele falava Me chamem de corruptos Então, eles estão tentando, não é mesmo? Identificou a realização de depósitos em dinheiro vivo Para então Primeira-Dama Michelle Bolsonaro <risos> Meu Deus, eles identificaram depósitos em dinheiro vivo? <risos> não, pelo amor de Deus Esses repasses eram operacionalizados De acordo com a PF pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, preso no último dia 3 de maio por suspeita de articular um esquema de fraude em certificado de vacinação. A defesa de Jair e Michele Bolsonaro negou irregularidades e afirmou em nota que tem absoluta convicção que todos os pagamentos referentes ao dia a dia da família eram feitos com recursos próprios. Interesses, não nem aí com isso, né? A UOL mostrou no sábado os diálogos de Cid com assessoras de Michele Bolsonaro, nos quais ele demonstra preocupação com os pagamentos das despesas da então primeira-dama, porque poderiam resultar em acusações de rachadinha e uma orientação para realizar despesas somente em dinheiro vivo. Em outra reportagem, o UOL revelou que a PF identificou uma empresa com um contrato na Codevasf como origem de recursos transferidos a um integrante do Palácio do Planalto, responsável pelo pagamento das despesas de Michele. Ou seja, a gente tá vendo aqui que o próprio Cid tava preocupado. Não, cara, mas podem falar que é rachadinha, então vamos fazer da coisa certa. E mesmo assim, mesmo demonstrando essa preocupação, eles são acusados do mesmo. A Polícia Federal encontrou, em trocas de mensagens por WhatsApp, as imagens de sete comprovantes de depósitos em dinheiro vivo feitos por Citi, que foram encaminhados às assessoras da então Primeira Dama. A análise também identificou seis comprovantes de depósitos para a Primeira Dama Michele Bolsonaro no período de 8 do 3 até 12 do 5 do ano de 2021, realizados por meios de depósitos fracionados em caixas eletrônicos de autoatendimento e um comprovante de depósito em espécie possivelmente no atendimento presencial. Os comprovantes foram localizados tanto no grupo de WhatsApp da ajudância de ordens da Presidência da República, quanto em trocas de mensagens, escreveu a Polícia Federal. Ou seja, é tão suspeito que eles guardavam os comprovantes. E até agora eles não falaram de valor. Eles não falaram de valor. Os repasses, aí eles vão falar agora aqui embaixo, totalizaram R$ 8.600. What? What? Aí a gente tá falando de um desgoverno anterior que só em nove, em três refirarias, desculpa, foram 900 bilhões de reais que o Brasil perdeu. Perdeu, perdeu, Otário, perdeu, mané. E a gente tá falando de um esquema de corrupção de 8.600 reais, mano. Ô, Michel, ô, Michel, dá para roubar mais, não? Tipo, 8 milhões, não, 8.600 reais. Ah, esquerda, como vocês conseguem, velho? Como vocês conseguem? Como vocês conseguem? ser tão cara de pau! De acordo com a investigação, os depósitos usavam um método comum nos casos da rachadinha. Ninguém faz rachadinha de 8 mil reais, pelo amor de Deus, velho. Eram feitos de forma fracionada, em pequenos valores, para impedir o alerta aos órgãos de controle e identificação de irregularidades. Imagina, você tem que dividir 8.600 em vários casos. É rachadinha! rachadinha esses depósitos ocorreram predominantemente de forma fracionada, ou seja, o depositante, ao invés de utilizar um único envelope com a quantia desejada, fracionou o valor total em dois envelopes distintos, realizando os depósitos de forma sucessiva em um curto espaço temporal, minutos, diz a investigação. Como os pagamentos foram em dinheiro vivo, não há identificação da origem dos valores. O inquérito Apura se os pagamentos seriam provenientes do desvio de recursos públicos do Palácio do Planalto. Ah, mano. Ah, não, mano, vocês estão tirando voto. Também foi encontrado uma transferência bancária de 5 mil reais realizada em julho de 2021, feita diretamente na conta de Mauro Cid para a conta de Michele. Por causa dessas transações, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo, o grande, o maravilhoso, o justo, e é assim, agora a gente tem que ser esperto, tá? Não pode vacilar. Corrupto? Não! Ele é justo, maravilhoso. Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo bancário de Mauro Cid e outros servidores que trabalhavam na ajudança de ordens da presidência. A quebra do sigilo bancário de Cid foi revelada em setembro do ano passado pelo jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal busca identificar... Outras transações suspeitas envolvendo primeira dama e ajudança de ordens. Ou seja, eles estão ali desco tentando descobrir qualquer coisa, qualquer pelo em ovo para ver se incrimina alguém. Né? Nunca vi isso, nunca teve nada disso parecido no governo do Lula, mas não. Né? Ao contrário, os inocentaram, porque Lula como novamente, tá? A gente tem que ser esperto aqui. Lula é o cara mais honesto da história do Brasil, cara. Não existe homem mais honesto. Boletos do irmão. A hipótese de desvios de recursos da presidência foi reforçada na avaliação da PF com a identificação de pagamentos de boletos para um irmão da ex-primeira-dama. Em 1º de setembro de 2021, uma das assessoras de Michele envia a Mauro Cid um boleto do plano de saúde do irmão da ex-primeira-dama. Neste primeiro caso, o ajudante de ordem realizou o pagamento com recursos da conta bancária de Jair Bolsonaro. No fim daquele mesmo mês, entretanto, a assessora de Michele novamente pediu o pagamento do boleto do plano de saúde do irmão dela. Desta vez, Sid respondeu com irritação e disse que aquela despesa não poderia ser feita pela ajudança de ordens. A mensagem de áudio foi interceptada pela PF. Não tem como mandar esse tipo de boleto. Quando for assim, me manda só o um pedido de dinheiro e vocês pagam por aí. Porque isso aí não é gasto do presidente, nem da dona Michelle. É, deve ser um terceiro que ela está pagando aí com a conta deste terceiro. Aí, então, novamente o Ciro, de, o Cid, né, demonstra preocupação de que podem usar isso contra eles, mas não interessa, é tudo tudo tudo narrativo. Aí vamos aqui para orientação de Bolsonaro. Outra troca de mensagens mostra que o então presidente Jair Bolsonaro orientou Mauro Cid a efetuar o pagamento de um boleto em dinheiro vivo. Tratava-se de uma despesa hospitalar de Maria Helena Braga, tia de Michele. Ou seja, sim, ele estava pagando com o próprio dinheiro, mas não importa, tá? A investigação não identificou se esses recursos para o pagamento do boleto saíram da conta pessoal de Jair Bolsonaro ou dos próprio da Ajudâncias de ordem. No grupo de WhatsApp da ajudância de ordens, Mauro Fidin encaminha orientação ao eximo senhor presidente da República no sentido de o pagamento da GRU ser feito em dinheiro para evitar interpretações equivocadas. Diz em despacho sobre as quebras de sigilo, o ministro Alexandre de Moraes, em seguida, um dos servidores da sua equipe faz o pagamento do boleto e lhe encaminha o comprovante, sem deixar claro qual teria sido a origem dos recursos. Então, novamente, ele mostrou preocupação de que podiam usar isso contra eles, e mesmo assim eles não estão nem aí, tá? Procurado ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e advogado da sua equipe de defesa, Fábio Weigarten afirmou em nota que os pagamentos referentes aos custos pessoais de Jair e Michelle eram feitos com recursos próprios, negando o desvio de valores do Palácio do Planalto. A defesa reitera que pequenos fornecedores e ou prestadores de serviços informais recebiam espécie a fim de proteger a privacidade do ex-presidente, bem como evitar a exposição desnecessária a riscos de fraudes, diz a nota. Ou seja, mais uma grande palhaçada aí, tá certo? E por último, como vocês sabem, a nossa décima rifa ainda está continuando, só que só temos mais oito rifas disponíveis. Então, se você quiser participar, quer garantir a participação desse sorteio, que será realizado nesse final de semana, tem aí as últimas oito rifas para você, tá bom? E também nos sigam no COS TV, onde você pode dar um apoio lá e lá seus likes valem um dinheirinho, tá bom? Rumo a 300 inscritos lá. Então, tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.